Começamos aqui mais um vídeo e dessa vez eu quero trazer aqui para vocês um canto de Sabiá, é o Santa Fé, que foi feito para mais um cliente nosso, Aldo de Maceió, Alagoas, veio aqui e abrilhantou esse nosso trabalho. Eu quero que você entenda o seguinte, você vai ouvir esse canto, eu vou tocar para você ouvir e também vou explicar para vocês tudo o que nós fizemos nesse projeto, é importante você assistir o vídeo até o final, assista o vídeo até o final para você entender tudo o que foi feito e o porquê que você deve utilizar esse arquivo para ensinar o seu sabiá a cantar. O que foi que nós modificamos nesse canto que faz com que ele seja apropriado para você ensinar o teu filhote? Escute agora o canto, você já vai escutar nesse momento, apertando o play, presta atenção nas notas e eu já já vou te explicar o que foi que fizemos. É importante você entender tudo o que nós fizemos aqui nesse canto. Presta atenção que eu vou explicar para vocês agora. Quero dizer para vocês que esse áudio aqui nós modificamos todo ele no sentido de limpeza. né? O canto do Sabiá, o original que nós recebemos aqui, estava com bastante chiado, bastante ruídos. E nós fizemos ali toda uma limpeza nas notas. E fizemos também um trabalho de regularização das frequências. Isso é importante para que o Sabiá possa entender e aprender o canto que ele está ouvindo. Você sabe que o canto do Sabiá, aqui no começo, ele emite, essa, essas são notas aqui de alertas, notas de acasalamento, são notas que são muito bonitas também, mas não é o canto ainda. Também são chamados, né? Então aqui no começo ele começa aqui com esses chamados de alertas e outros chamados também, como já acabei de falar, e depois ele começa aqui com o canto. Esse canto aqui é um canto muito apreciado. De uma cantada para outra, nós colocamos aqui em média. Em média, nós foi colocado aqui um minuto de uma cantada para outra. Então, a cada cantada, o pássaro fica mais ou menos um minuto esperando o canto retomar novamente. Isso é importante para o pássaro churrilhar. Isso é importante para o pássaro é, tentar cantar o canto. E com isso, ele aprende. tá? Então, veja que tem cantos mais longos, né? Essa aqui é um, uma cantada mais longa, uma cantada um pouco mais curta e todo esse trabalho ele vai se desenvolvendo aqui. Olha, olha o tamanho dessa cantada aqui. Vai ter vari, variações de cantadas e é importante ele ouvir essas variações. Então, essas variações ela vai acontecer durante um período de 30 minutos e depois de 30 minutos que o teu pássaro escutar essas cantadas, ele vai ficar 15 minutos no intervalo e também nós fizemos essa mesma sequência também com o som de água de rio, ao invés de ficar somente 15 minutos de silêncio também nós temos uma outra versão que ele vai tocar 15 minutos de som de água de rio, é importante o pássaro também escutar essa variação e essa live foi feita aqui com o nosso amigo Aldo esse parceiro aqui lá de Maceió de Alagoas né ele veio aqui, abrilhantou esse nosso trabalho e foi para ele que nós fizemos essa aqui, essa edição. Aqui na descrição do vídeo, eu vou deixar o link dessa live completa para você assistir. Coloque nos grupos que vocês participam para ajudar aqui com a nossa divulgação. E eu quero antes de terminar dizer para vocês, é importante demais você baixar esses arquivos aí no seu computador, e lembrando que esses arquivos estão hospedados em servidores que não faz compactação dos arquivos. Portanto, você vai baixar eles aí no seu plantel, do mesmo jeito que gravamos aqui no nosso estúdio. E você vai fazer com que o teu pássaro aprenda um canto bem gravado, com alta resolução e também um arquivo de som nos formatos de MP3 com 320kbps. E nós também construímos a mesma, a mesma sequência no formato de WAV 44.1 QHZ 16 bits estéreo. Você baixa, coloca aí no seu cartão de memória, coloca aí no seu pendrive. A indicação é que você utilize um cartão de memória, um pendrive que seja original. E aí você faz o uso aí no teu aparelho de encarte que você utiliza aí da tua preferência. Muito obrigado, espero que você tenha curtido, espero que você tenha gostado mas não saia do vídeo sem antes colocar um like no vídeo e se você ainda não é inscrito aqui desse canal, inscreva-se no canal porque nós temos aqui muitas coisas bacanas. Falando de novidade, eu tenho aqui uma novidade muito boa que é o nosso site que nós acabamos de colocar no ar recentemente é www.passaroprofessor.com lá você vai encontrar esses arquivos aqui para baixar e o mesmo site, wwwpassaroprofessorcom news, você coloca ali a barra, escreve news, você vai para o nosso portal de notícia. Lá você vai ficar bem informado sobre tudo que está acontecendo no mundo dos pássaros. Nós estamos colocando diversas matérias e tudo que nós estamos colocando aqui no nosso canal Pássaro Eletrônico. É importante demais você colocar nos grupos que vocês participam aí. Tá bom? Forte abraço e até o um próximo vídeo.